Olá, meu nome é Diego Augusto Cavicchioli, sou psiquiatra geral e psiquiatra da infância e adolescência aqui da Clínica Singular de Londrina e eu queria hoje falar sobre um assunto importante brevemente com vocês que é o suicídio na infância e adolescência. Nós temos visto ao longo né, dos últimos anos e décadas um relativo aumento nos casos de tentativas e de suicídios mesmo completo crianças, e adolescentes e a idade do, dos jovens assim é uma é uma das idades de maior risco realmente para tentativas de suicídio. É muito importante que você jovem, mas também os pais, os colegas, os professores fiquem atentos a sinais em que a pessoa pode estar manifestando um sofrimento psíquico intenso. Se um jovem começa a drasticamente mudar o seu relacionamento social, a ficar mais isolado, a ficar mais quieto, a manifestar mais, uma irritabilidade muito maior do que a esperada, do que a normal. Se ele começa a, a mostrar tristeza, desânimo, falta de prazer em fazer as coisas que fazia antes, discursos, falas de é, desesperança e de não ver mais sentido na vida. Essas coisas devem alertar para um possível é, sinal de quadros de alteração de humor e até de risco de suicídio. E é muito importante que as famílias e os jovens aprendam cada vez mais a como lidar com os estressores, com as dificuldades que a vida nos impõe sempre, porque na vida sempre vai haver sofrimento e dificuldades e nós precisamos saber como encará-los de frente, como ser resilientes para enfrentar essas coisas. Todas as dificuldades que aparecem, normalmente no jovem, é quando ele costuma a se ver de frente, uh, talvez pela primeira vez na vida, com dificuldades mais importantes, como na transição para a vida adulta né, e, e todas as dificuldades que isso traz. Então, uh, fiquem atentos e não negligenciem esse, uh, esse importante problema. Uh, ficar com um sofrimento emocional não é frescura, não é, problema, uh, não é um, um problema secundário, é uma coisa que merece atenção e cuidado. Obrigado.